Hello, Switch Tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Barbosa, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o porquê desse meu sumiço aqui no YouTube... É, já faz muito tempo que eu não gravo vídeo pra vocês, por isso que hoje eu resolvi gravar esse vídeo e explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu, tá? Não vou me aprofundar muito no assunto, se vocês quiserem mais detalhes, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo só falando sobre esse assunto, tá? Quem me segue lá no Instagram já sabe o que aconteceu, então se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo pra você ir lá me seguir. Que assim você consegue saber das coisas antes de eu postar aqui no YouTube. É... Dia 11 de janeiro, eu sofri um acidente doméstico no qual eu parti o meu dedo e tá? tal, eu tive uma fratura no meu osso. Vou deixar vídeo aqui e fotos do, do dia em que aconteceu, eu fiz um, eu gravei um vídeo, então eu vou deixar aqui pra vocês verem como que ficou. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu dedo, olha. Como vocês podem ver, ele tá torto, vocês façam comparação da foto aqui e daqui, ó, de como tá o meu dedo vamos dizer que tá igual mais ou menos né ele tá pior porque olha o meu dedo ele não tá reto ele deveria ser assim eu não consigo mexer ele para cima ó ele fica assim e eu não consigo dobrar olha não consigo dobrar ele não consigo mesmo gente isso não é eu que tô fingindo não olha. como vocês podem ver nem não tem ruguinha aqui ele não dobra mesmo e então eu fiquei há um mês com a tala depois tirou eu fiquei uma semana um, 15 dias em casa fazendo exercício o dedo não dobrou fui para fisioterapia tô há dois meses fazendo fisioterapia mais ou menos o dedo não dobra e aí hoje eu fui para médica minha médica disse que eu vou ter que operar então o que significa que eu vou ficar mais tempo sem gravar vídeo nos meus vídeos anteriores desde quando eu vim da Suíça você sabe que a gente perdeu o trabalho meu marido tá sem trabalho eu tô sem trabalho sofri esse acidente né? E aí, piorou, porque agora eu não posso trabalhar, porque essa é minha mão direita, eu não consigo fazer as coisas com ela, porque não dá jeito nenhum, é, além do que eu não posso magoar esse dedo para não ganhar tendinite, senão vai piorar ainda a situação, né? O tratamento vai prolongar mais ainda. E com essa notícia de hoje, que eu vou ter que operar, com certeza, só lá para o ano que vem que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Enfim, gente, não sei. É, então, eu hoje estou gravando esse vídeo aqui é, para falar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Eu vou procurar gravar mais vídeos para vocês. Os meus vídeos não vão estar muito bons porque eu provavelmente vou ter que entregar ele cru para vocês. Não vou conseguir fazer a edição. Vou tentar, mas não garanto que eu consiga. É, e eu fiz mais esse vídeo para pedir a ajuda de vocês, né? Pedir para vocês me ajudarem na, na divulgação do canal para vocês curtirem meu vídeo para vocês se inscreverem no canal é, compartilharem com os amigos de vocês e, gente por favor se você assiste os vídeos não pula os anúncios por favor eu nunca tirei nada desse desse YouTube nada nada mesmo eu até hoje nunca ganhei um centavo o meu, o meu canal é monetizado porém eu não recebo porque eu não tenho muitas visualizações eu não quero que esse seja um motivo de pena tá gente não precisam ter pena eu só preciso de ajuda dos meus amigos que façam isso para mim que assistam os meus vídeos que deixem os anúncios rolarem então se você quer ajudar também faça isso não pule os anúncios ajuda bastante tá gente eu vou procurar é, gravar mais vídeos para que eu possa tirar uma renda aqui do YouTube que vai ser pouca com certeza né porque os meus vídeos não tem muitas visualizações mas eu vou me esforçar para que eu possa ter mais visualizações e para que eu possa né? Pelo menos tirar uma renda para mim conseguir me manter né, nesse tempo. É, o dinheiro tá acabando, a gente tá ficando sem reservas, porque a gente tá vivendo de economias e as coisas não param, né? A gente tem que pagar a conta, a gente tem que pagar a comida, enfim. É, e é isso, gente. É, eu peço desculpa a vocês por estar tá pedindo, né? Isso, mas é a única forma que eu tenho. É de pedir ajuda, né? Para as pessoas. Não quero que ninguém me dê dinheiro, tá? Não quero. Isso é uma coisa da qual eu não quero. Eu só quero que vocês me ajudem com o canal, divulgando, assistindo, não pulando os, os anúncios, porque é muito importante os anúncios. é Se inscreve, tá? E se vocês quiserem mais detalhes, se vocês quiserem que eu diga, que eu fale mais sobre o que aconteceu, tudo direitinho. Se vocês quiserem um vídeo é, só falando desse assunto, deixa aqui nos comentários, faz a pergunta de vocês, o que vocês querem saber, tá? E é isso, meus amores, é, peço para você deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, é, assistir os outros vídeos e desde já, muito obrigada a todos vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!